Falar que no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o que os arquitetos fazem em times ágeis, em times que adotam metodologias ágeis. Esse é o um conteúdo fundamental para os dias de hoje, onde a maioria, a imensa maioria dos times adotam metodologias ágeis. E você não pode perder. Bacana? Então, bora lá! aqui para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais de tecnologia como você a se tornarem arquitetos na área de TI. E fica o convite para você fazer a sua inscrição agora mesmo aqui no nosso canal para que você receba os próximos conteúdos. Afinal de contas, esse conteúdo aqui é uma série e você não pode perder a próxima parte. Legal? Então, bora lá! E agora chegou a hora de falarmos sobre o que um arquiteto precisa fazer em um time ágil, em uma equipe ágil. Bom, eu antecipo para você que o arquiteto tem um papel crucial quando a gente está falando de times ágeis. Sem essa figura, muitas coisas ficam de lado, não são consideradas. E tipicamente o impacto disso é que a longevidade da aplicação acaba sendo minimizada. Tá? Uma aplicação que poderia ali, durar muitos e muitos anos acaba durando pouquíssimo tempo. Às vezes menos de um ano, muito menos ali do esperado, né, em cima do investimento que foi feito para construir, tá? Então o arquiteto faz uma diferença muito grande em qualquer projeto, seja ele ágil ou não. Bom, e falando dos principais pontos aqui, né, o primeiro deles é que eles garantem que o sistema seja construído de maneira coerente e escalável. E olha só, nesse aspecto, né, nós estamos falando de coerência. Coerência com o quê? com os requisitos arquiteturais, com os requisitos funcionais, não funcionais e tudo mais que impacte na arquitetura do nosso sistema. É muito importante que o arquiteto entenda o que é o negócio, a estratégia por trás do negócio, as preocupações das outras áreas para que ele construa uma solução coerente e o escalável ali é de acordo com as necessidades da companhia. Muitas vezes a companhia tem ali a necessidade de ser 24 por 7, em alguns momentos tem um pico muito alto, em outros né, praticamente não tem usuários, então talvez seja necessário ali elasticidade, né, de aumentar e diminuir a infra. Em alguns casos a gente tem a aplicação rodando on cloud, e aí a forma de escalar é totalmente diferente, né, muitas coisas são nativas. Em outros casos a gente tem softwares rodando em infraestrutura on premises ou seja, infraestrutura do próprio cliente, e aí a forma de escalar é outra, às vezes a gente tem a escala horizontal, vertical, isso pode variar não só com o volume de usuários, mas também com integrações, requests de, de extrações de dados, de ETLs e por aí vai. Tá? O arquiteto é a figura que pensa em tudo isso. E cria visões para que seja a aplicação né, compliance a esses requisitos, tudo bem? Na sequência, nós temos um item específico aqui para os requisitos arquiteturais. Né? Garantem que os RAs sejam atendidos. E o que, que são RAs? Aqui na ARC nós criamos uma metodologia e nós ensinamos ela para os nossos alunos no nosso programa ARC Expert, onde nós abordamos esse tema em detalhes. A gente ensina exatamente como se faz um levantamento de requisitos de arquitetura, tá bom? E os RAs eles são todos os, os requisitos, né, funcionais e não funcionais. E aí a gente categoriza isso por segurança, infraestrutura, monitoramento. Toda a área técnica e também a área estratégica, a área de produtos, a gente entende tudo isso, todo esse arsenal de premissas, né? E ponderamos esses requisitos. A gente também trabalha com variáveis arquiteturais por aqui, que são o que não é ponderável, né? Então a gente tem os RAs que são ponderáveis e os RAs que não são ponderáveis. E neste contexto, com base nessas premissas, a gente toma as decisões. E é por isso que arquitetos, em geral, principalmente ágeis precisam ter ali esses requisitos embaixo do braço para conseguir tomar decisões rapidamente e de forma acertada. O nosso próximo ponto é que os arquitetos garantem o desenvolvimento de forma correta. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que os arquitetos estão ali no projeto para fazer com que o time de desenvolvimento, através da liderança técnica que ele exerce, siga exatamente o que foi desenhado, siga o que foi planejado, Projetado, né? ligue as necessidades das outras áreas com a solução implementada, com o código entregue. Então, percebe, olha a importância do arquiteto, ele está fazendo aqui um link né? entre as necessidades estratégicas do nosso produto que está sendo concebido, quem está colocando dinheiro no produto Arc. Ele está pensando ali como que eu vou ter esse investimento rentabilizado de volta para o meu bolso né? e como que eu vou ter lucro. Desse investimento que eu fiz. Ninguém coloca dinheiro num produto se não for para ter lucro, certo? E o arquiteto é o cara que tem essa visão, que faz esse link. Percebe a importância? É muito importante, é muito importante. Quando a gente não tem um arquiteto, o time vai meio que às cegas, né? Vai ali, talvez, no máximo, com a visão do PO, mas não tem o link com todas as outras áreas, e mais importante, a área estratégica. Arquitetos também identificam e mitigam riscos técnicos. E o que, que é isso, Ark? Riscos técnicos. Se eu seguir desta maneira, se eu seguir sem usar testes unitários, por exemplo, que tipo de problema eu posso ter? Talvez eu tenha algum problema em produção, certo? Que eu não vou pegar em momento nenhum. Talvez eu corrija um ponto do sistema e quebre outro. Então... O arquiteto é a figura que mitiga esse tipo de problema, esse tipo de risco de coisas que podem acontecer, né? O risco ele é algo que pode acontecer no seu projeto. E o arquiteto é a figura que também faz isso. Ele avalia os riscos que uma solução pode ter e levanta a bandeirinha. Ele vai levar desses problemas técnicos que podem ocorrer e também a forma de contornar, de corrigir, né, o um plano de ação caso aquele problema aconteça, caso aquele risco se concretize, vire efetivamente né, um dano ao sistema, um problema ao sistema. O próximo ponto é que eles definem a visão técnica do produto. E o que, que nós estamos querendo dizer com isso? Que o arquiteto é a figura que vai desenhar, concretizar, tangibilizar em visões, em desenhos, a solução técnica. Como que vão entrar ali as outras áreas, né, a necessidade das outras áreas na solução, como que elas vão ser atendidas, protocolo que eu vou utilizar, se eu uso criptografia ou não, barramento né, de serviços, como que eu escalo, a parte de modelagem de dados, como que ela vai ser, a parte de consistência, modelo de consistência que nós vamos utilizar, né, padrões que nós vamos aplicar, então tudo isso o arquiteto traz em forma de visões ele materializa isso tudo em desenhos, tá? E ele mostra isso para as equipes, para todas as equipes. A equipe de produtos, né, os stakeholders envolvidos, o time técnico e tudo mais que precise ali, de alguma maneira, entender como que o produto está sendo concebido. E o último item que eu separei aqui é que eles ajudam a manter a integridade da arquitetura à medida que o sistema evolui. E o que eu estou querendo dizer com isso é que o sistema, com o passar do tempo, várias coisas vão sendo alteradas. Ok? Vários pontos ali, às vezes, de impacto em, em relação até a volumetria, a escala ou a segurança, talvez segurança não era tão importante no começo, agora a gente evoluiu o produto e começou a ter ali algumas coisas relacionadas a saldo, a dinheiro, a informações sensíveis, e segurança passou a ser importante. Então, o arquiteto é a figura que também precisa garantir que a solução, com o passar do tempo, continua íntegra, continua atendendo às necessidades dos stakeholders. E aí, Ark, eu falo para você que de uma forma bem resumida, todos esses pontos que a gente falou, eles precisam entrar em definir uma arquitetura, fazer uma definição de arquitetura, ok? Junto ao time, antes da planning, preferencialmente, né, quando a gente está falando ali de, de metodologias ágeis, tá? ele precisa acompanhar o desenvolvimento, ele precisa estar ativamente acompanhando liderando tecnicamente os times, tá? Na sequência, o arquiteto ele faz o quê? A validação do que foi feito. Então ele define, ele acompanha a construção e ele valida. E nesses três pontos aqui de interação né, do arquiteto, que são os três momentos onde ele é mais envolvido, todos aqueles pontos que nós acabamos de falar precisam acontecer. Tudo bem? e para encerrar esse conteúdo, eu gostaria de fazer um pedido para você. Se esse conteúdo te agregou valor, se ele somou na sua carreira, se você acredita que ele te trouxe ali vantagens, deixa um like pra gente, porque este é o nosso combustível para produzir mais e mais conteúdos como Este para você. Bacana, Ark, então eu vou ficando por aqui. Um super abraço, até mais!